É verdade que a Melanie realmente foi abusada pelo dono de Trump, tá ligado? Enfim, cara, o que aconteceu? O Trump pediu pra ela sorrir, sendo que ela tava triste. Só isso. Mano, esse é o resumão da da treta. Só isso. O Trump tava lá no evento, um com sei lá o que. Com ela ele pediu pra ela sorrir. Tá tendo toda uma discussão no Twitter. Cara. É o seguinte. Eu abri Twitter tipo, pra pesquisar pauta pra vídeo, porque, não, eu não quero ser cobre dos outros. Falando qual é o Everson é Rui, eu falando sobre o Felipe Neto ter alfinetado é o de Neymar. Então, eu, eu abri lá pra ver uma pauta de vídeo interessante, cara. E, simplesmente, eu ouvi isso aí, Melana, não sei o que, pra salvar a Melana, que ela tá sendo abusada. Assunto sobre política. Eu já pensei assim, política mesmo? Política? Aí, eu abri, é aquilo, mano. é só o Trump pediu pra ela sorrir. É, é só isso assim, entendeu? Mas é o seguinte, cara, o puto do Twitter criticou o estúdio do Trump, cara, e aqui, velho, eu acho que foi um misterio muito grande, foi uma coisa tão pequena. O <risos> que foi? foi, foi ele pediu pra assuntos, um de abuso, Então, até pra chamar Magazine Luiza. Já avisei que vai dar merda isso. O povo tá zoando pra caramba na internet, cara. E aquilo, eu achei muito engraçado. Teve uma realmente engraçada, mas não acho que a histeria, ela seja tão boa. E eu sei. né, Da morte do George Floyd, que o povo já tem um histórico de, né, de ficar pistola com Trump. né? Aquele famoso, ah, não sei o que, América Grantha Gay. Eu sei, cara, eu sei. Que não é só por causa disso que estão fazendo essa histeria e tem um grande motivo por trás. Porque realmente tem bastante treta no ele, é aquilo, né, porque aquilo não sabia alimentar os peixes. Então teve muito problema relacionado ao Trump. E não é só porque ele, necessariamente se dá abuso que é da Melania, cara. Que isso aí é por mimimi. Foi só ele pedindo pra ela sorrir, mano. Não tem tanto alarme assim. Eu sei. Que liga? Mano, daqui a pouco uns caras que realmente de detestam um o Trump. Eu não vi. Eu não vi, mas pronto, daqui a pouco vai ter uns caras pedindo pra ele ser. né? Pra tomar impeachment. Mano. Eu acho que é uma coisa muito desnecessária é você ferrar com a cara. que ele cometeu um vacilo. Foi um vacilo bem pequeno. Não sei, ela tava triste. No momento foi totalmente desnecessário aquilo que o Trump fez, eu sei. Mas é aquilo, você querer acabar mesmo com a carreira do cara, sem motivo plausível, só porque ele fez uma besteira, é simplesmente contra o cancelamento. Mano. Mas se gostou desse vídeo, por favor, cara, se inscreve nesse canal mesmo porque com que você te vai ter potencial. Se você não esquece, é já é inscreve e compartilha com a gente, porque com que você te vai ter potencial. É gente. Tchau, galera.